Hoje então, vamos aqui fazer a paginação do forno e da chapa. Vimos aqui, ó, medimos aqui 71, da parede para fora aqui do tijolo. Isso aí pode sofrer alteração aí, depende do seu padrão. Por que coloquei 71? Porque eu preciso que finalize com dois tijolos de um lado e dois de outro. Por quê? Quando se põe uma panela muito grande aqui, se você pôr só um tijolo ou menos, aí vai ficar muito apertado aqui na parede. Por isso que eu deixei para ficar com dois tijolos, 71. Se quiser deixar um pouquinho mais largo, também dá legal. Aqui a gente regulou. Vejamos que aqui eu fiz uma madeirinha, vai ser minha gágua. Todas as juntas com um centímetro. Se o tijolo for bem retinho, fica legal. Aqui eu fiz esse canto, aqui... Tem que pegar um canto um pedacinho. E aqui ficou um tijolo inteiro. Aqui nós deixamos um tijolo inteiro. Aqui vai uma parede aqui paralelo. O ar ele vai circular aqui, aqui e aqui e por baixo e por cima também. E aqui também vai uma paredinha depois. Então vamos seguindo aí. Ó. E aqui vai ficar, da chapa para cá vai ficar um buraco, um vão, da, da chapa, da, desse daqui para Rende com a chapa para cá, vai ficar um vão para pôr a lenha. Aqui vai ser só um forno fogar a lenha. Olha só que bacana aí, ó! Maravilha, né? Tem uma amassinha duas partes de areia e uma parte de cimento. Eu só trouxe um banquete para arrumar o outro. Eu trouxe um banquete para ser nosso, ser bom. Vamos lá, está aqui. A parte de seta já está regulada, viu? Então vamos aqui, certinho aqui. 71 aqui, ó. Hum? Essa aqui é só para criar uma base. Sim, tá. Entendeu? Criar uma base aqui e já é era aí, ó. Ó! <risos> só para criar uma base para ficar forte. Beleza! ó todas as juntinhas eu, eu, eu vou fazer com essa madeirinha, viu? Uhum, tá certo. Aí eu meço 71 e para a parede aqui. Certinho aqui, 71. e Medir lá. E aqui, agora é só vir aqui e colocar aqui a régua aí, ó. Com a certinho aqui, ó. Aí você sai da frente, por favor, porque... Tá filmando. né Aí eu coloquei a régua aqui, ó. Agora eu vou aqui, ó. Eu vou pôr o nível aqui e eu vou nivelar. Ó, aqui eu vou bater aqui até chegar no nível. Ó. Hum, tá. Chegou no nível aqui, ó. Tá legal. Aí chegou no nível, eu vou conferir assim, ó. Vou, vou virar. Deu certinho? Aí tá bom. Agora aqui falta bater mais um pouquinho ainda, ó. A primeira fileira tem que ser no nível, Pronto, deu no nível. Então eu vou virar aqui, ó. Deu aqui, ó. Ok, pronto. Essa virada tá, tá legal. Aí eu vou conferir esse aqui de novo, aqui, ó. Conferir aqui, tá bonito, ó. Acostei aqui, ó. Prontinho. Só esperar secar no mim ó. Aí eu confiro aqui, ó. Hum. Certinho aqui, ó. Então pronto. Não vai dar 100% porque o tijolo não, não é 100%, né? Certo. 100% só se for azulejo, azulejo, né? Revestimento. E aqui tá, tá bom. Agora aqui eu vou prosseguir pra lá agora. Esperar secar aqui, ó. Aí eu vou vir quando, quando secar aqui, eu eu venho aqui e corto aqui a massa aqui, ó. E retiro aqui, ó. Hum. É só isso aqui. É assim que funciona. Tem segredo. É assim, conferiu aqui no nível. Deu certo aqui, ó. Aí vai embora. Aí daqui pra frente você vai tendo a amarração. Você tem, você tem que medir o tijolo aqui ó, certinho aqui, ó. Você vai pôr aqui no meio certinho. É pra amarrar, né? É, o tijolo nunca é 100%, né? Mas você vai vir aqui na amarração e vai tentando aí fazer o melhor que você conseguir. O estilo é esse aí, né, tio? É, o estilo é esse aqui. Agora ela vai sair aqui o batente. Aqui, Agora ó. Aí aqui. Aí, aí aqui eu conferir aqui, ó. Aqui eu vou conferir aqui, ó. Assim. Aí a gente vai botar o taquinho, né? É, aqui é pedra com massa, olha. 71 certinho aqui, ó. Todinho aqui na, na, na parede. Aí já era. Pronto. Esse é a sapata para não. Aí, eu me disse não até sete, até aí já me disse 71 também aqui, ó. Pronto, a largura total de boa. Agora é só prosseguir. Hoje também então, funciona assim. A gente primeiramente definiu que eu queria 71 da parede para o final do meu tijolo. Aí a gente pegou, colocou um tijolo aqui, outro no meio, colocamos aqui os tijolos, aí colocamos aqui o nível certinho e depois deixamos retinho aqui, ó. Essa aqui é a primeira fileira. Lembrando que nós temos que pôr sempre aqui a juntinha, todas iguais, aí, ó. ó todinha assim, ó, todas iguais juntinha, ó. Olha, tudo bonitinho, ó. Tem que entrar, olha, olha, legal? Todinho. Aí tem que ficar retinho aqui na régua. E aqui também, ó. Lembrando, o tijolo aqui é muito bom, mas sempre dá um pequeno defeito. Olha, todinho assim, ó. Olha só, a primeira fileira tem que ser feita na régua. todinho Na régua todinha aqui, ó. Aqui agora, ó. Vamos fazer aqui o cantinho, Faz certinho aqui. Vai pôr aqui o nível em pé, que é pluma. Vai alinhar certinho aqui. Vai em pé também aí. É. Aí aqui, ó, agora eu vou pôr o nível aqui, ó. Você vê que já ficou no nível, então eu coloquei, então tá legal. Então eu vou só um pouquinho mais, pronto. Aqui, olha, o tijolo é irregular, mas você tem que tentar fazer o máximo possível aí, ó. Olha, legal. Certo. E aqui, rentinha aqui, ó. E a madeirinha aqui, ó. Esse aqui é o meu rejunte, olha, ó. Uhum. Essa madeirinha aqui, ó. Então, agora eu vou levar todo no nível aqui, ó. Só pode tirar assim quando, quando seca. Viu? Hum. Você enxugou, não seca não, quando, quando enxuga um pouco, quando enxuga fica bom. O legal é fazer essa primeira filinha aqui e deixar para o outro dia. Hum. Aqui, aqui depois vai encher ou com tijolinho ou com concreto. Um, um, um dos dois, ó. Tá bom. Vamos É, é uma maravilha. Pega, hein? Ó. Na hora. Ela ficou ligada? Ó. Bateu a mão em cima dele, foi? Foi. Ó, secou. Ó. Por que é bom? Porque você for por isso, vai forçar, né? É onde eu coloquei no livro. Massa forte, seca rapidinho. É. Menos de meia hora tá, tá secando. E aí, galo, tá, tá, é assim mesmo. Essa massa aí, que eu vou, só recapitulando, fiz aqui com 71, olha só, essa massa aqui eu comecei com a massa, duas partes de areia e uma parte de cimento, com aditivo, as próximas eu vou pôr açúcar, quando é mais próximo do fogo, a massa boa aí, ó. Duas, partes, duas partes de areia e uma de cimento. Massa bem firme. Ó. Se for a massa fraca, você não consegue fazer nada. Veja bem, ó, as duas... Veja bem, as duas primeiras fileiras, estou usando aqui uma massa, duas partes de areia e uma parte de cimento. Ó. Olha só que massa aí. Ó. Se não for assim, não dá para trabalhar. Tem que ser a massa forte, aditivo. Agora, quando é próximo do fogo, eu vou colocar açúcar. Mas por enquanto tá no chão, não precisa. Olha. Olha que massa aí, ó. Foi de bola essa massa. Vai lá para pra mim, pronto. Mais uma vez aqui, recapitulando. Deixei 71 da parede para a parte de fora, coloquei no nível, vocês viram bonitinho, e aqui também, ó, então nós vamos levantar aqui essa parede todinha aqui, chegar a altura aqui onde, onde vai o, o fogão, que é, que é nessa parte aqui da laje, é que nós vamos fazer as divisórias, viu?